Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital. Galera, é o seguinte, nesse conteúdo de hoje, nessa aula, tá? Eu vou falar para vocês aqui mais aqui uma coisa que está acontecendo bastante, tá? Que é aqui na Hotmart. Então, se você tá tentando aí acessar e sempre cai naquela aba, né, de cursos, se você entra aí e não dá certo, cara, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma mais interessante que vai te ajudar muito tá bom então eu já gravei vídeo também já dois vídeos aqui no, aqui no canal tá? especificando também falando relatando sobre esses problemas certo eu vou deixar os dois vídeos aqui ó passando aqui no card tá? ou aqui também do lado também tá em, em alguns desses pontos aqui vocês podem estar vendo certo então esses vídeos vai te ajudar também você a complementar ok mas eu, é, eu tava aqui trabalhando ok e me, e me deparei com essa situação então cara quero compartilhar isso aqui aqui no canal gravar essa aula aqui e talvez vai ajudar aqui muita gente, tá bom? Isso é muita enrolação que não gosta de ficar com blá blá blá. Eu não sou guru nem play, tá? Então eu vou gravar essa fala aqui para poder te ajudar, beleza? Bem direto ao ponto aqui, bem massiva, beleza? Ó, bora então, galera, aqui é o seguinte, ok? Sempre que eu vou tentar entrar aqui na March, tá? Eu vou vamos colocar aqui, vamos colocar na, na real íntegra aqui que é para você ver, tá? Que não é nada aqui, é mentira, beleza? Ó, eu vou colocar aqui no meu e-mail, tá? e meu é minha senha, tá? Beleza, agora eu vou dar um Enter, certo? E olha só exatamente para onde cai, né? Se é para entrar na, na aba que você precisa entrar, que é a parte de, é, de cursos, né? Enfim, olha só. Talvez sempre cai aqui, ok? O correto não é cair aqui, o correto é entrar na outra parte, né? Onde você vai ter acesso aí aos, aos infoprodutos, você vai poder se afiliar, você vai poder fazer outras coisas também, certo? Mas sempre cai aqui, ó, sempre, cara. Sempre, sempre, sempre, sempre. Então, o que fazer, né? Como fazer para a gente poder solucionar esse problema? Só tem uma, uma janela, né? Uma porta de saída que seria essa aqui, ó. Ok, essa aqui que você vai entrar aqui, ó. Tá, você vai entrar aqui. Vou deixar o um link para você aqui embaixo do vídeo, tá? Para você poder conversar com a hotmart tá? Então, o suporte da hotmart que eu, aí, realmente vai te ajudar nesse ponto, tá? Nesse quesito, beleza. Então, aqui, ó, Deixa eu pegar aqui. Olha só, você vai fazer uma solicitação, tá? Você vai pegar aqui, ó, ó, ok aí vai, você vai entrar na central de ajuda como eu falei eu vou deixar para você que o link aqui embaixo ok e fazer isso aqui você vai pegar aqui ó você vai colocar aqui ó tá é, qual o problema que está tendo tá qual o motivo do, do né qual o motivo do seu contato aqui com a Hotmart qual que é o motivo tá então você vai ver que você vai vir é, acesso à minha conta tá no caso aqui ó beleza o acesso à minha conta da Hotmart você vai clicar aqui você vai aqui ó botar seu nome aqui ó tá seu, seu nome completo eu vou colocar o seu e-mail e, e vai falar aqui na mensagem o problema que está acontecendo, ó. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó. Eu não consigo, tá? Ter acesso a minha conta. Só, somente a, a parte, né, de compras. De compras. Na Na plataforma. na plataforma tá vendo gente então aqui é bem aqui é bem direto ao ponto ó, eu não consigo ter acesso a minha conta somente a parte de compras, tá na plataforma ok o resto sem acesso pronto bem direto ao ponto mesmo sem uma, bem humano tá sem enrolação sem robô nada de robotizado aqui tá também então, é humano mesmo certo e aqui você vai bater um print tá você vê aqui ó ok se vem aqui bate, bate um print ó bate um print da tela Certo? Você vai, vai vai ter um print. Você vem aqui, ó. Você vai ver em anexos, tá? Vai pegar a imagem, ó. Ok? Que você bateu aqui, que eles vão ver lá, certo? Através dessa imagem, você vai selecionar aqui é o país, que é o Brasil. Tá? E aqui, ó. Português brasileiro, tá, gente? Português brasileiro, que é a língua, né? Que é o nosso idioma, certo? Português brasileiro. E aqui ó, você vai vir clicar agora em enviar solicitação, tá bom? Ó, verifica se você fez tudo certinho, que é simples, tá? Lembrando, repetindo que eu vou deixar para você o um link aqui de baixo para você, tá acessando, para você não ficar procurando aí, tá? Ficar perdido. Então eu vou deixar para você aqui embaixo aqui ó, desse vídeo. Então ó, você vai vir aqui embaixo, vai vir, clicar em enviar, envia, ok? Pronto, olha aqui ó, um. Né, ó, um de nossos agentes entrará em contato com você o mais em breve possível, tá? Então tá tudo certo aqui, então cara, isso aqui é a única solução que tem para você poder, tá? Resolver esse problema, isso aqui, isso aqui é muito chato demais, né? Você vai tentar acessar na, na aba de cursos, né? Você vai tentar entrar aqui na, na aba aqui para você poder, né? Ver um saldo teu, para você poder também buscar produtos, tá? Você não consegue porque só cai na aba de compras, Okay? Sendo que você não quer comprar, então você entra de, faz né, de várias formas, você tenta de vários jeitos e não consegue, então, cara, isso aqui é a forma mais possível que tem, tá? Outro ponto que eu quero frisar com vocês aqui, já peguei aqui o embalo da nossa aula, do nosso conteúdo, cara, isso aqui, ó, esse chat deles aqui, não, não serve de nada, esse, esse chat aqui, ó, não serve, não serve nada, isso aqui é um robô, falando com você, um robô, tá? Um robô só tem, ó, só tem a, a, a, a, os comandos específicos, como reembolso problemas de acesso, tá, alterar o e-mail, alterar meus dados, tá bom, central de privacidade, então você pode também, tá, tentando aqui, ó, tá, eu, eu, já, eu, eu já não gosto, ó, problemas de acesso, eu já não gosto particularmente, ó, tá, olha aqui. Assim, eu falo aqui, ó, problemas para acessar um produto, ó, conteúdo está bloqueado, conteúdo não carrega, esqueci meu dado de acesso, então, ó, olha só, tá vendo, ó, problemas para abrir um e-book, cara, nada disso aqui me serve, nada disso aqui me serve, então por isso que eu prefiro mesmo já mandar mensagem, porque é bem humano, bem direto mesmo, tá, isso aqui não me serve de, de nada, esse chat deles é aqui, tá, esse chat deles aqui não me serve de nada, então eu descarto já, já dá já, um balde do lixo, tá tudo certo, viu? Então gente, aqui é bem direto mesmo a ponto esse conteúdo aqui, você fica prestando atenção sempre no, no e-mail, tá? vamos, vamos abrir aqui ó, o e-mail aqui para ver se a gente já recebeu alguma coisa aqui dele, tá? Então, eles vão mandar para você, tá? Uma, uma resposta ali, um possível retorno no teu e-mail. Então, por quê? que que você, é, você tem que, já tá lá, bonitinho, corrigir, tá? Então, você foi colocado corretamente o teu e-mail, é para isso. Para você poder, aqui, tá vendo? Ó? Olha só, tá vendo aqui no, no e-mail? tá? já mandei, eu fui preso aqui, ó. Tá? Já, dois e-mails, três e-mails, né? Quatro e-mails, tá vendo? Ó? Aí, fala para mim aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê aqui, ó? Já mandei preso aqui, já foi quatro e que mandei para eles, tá bom? aqui ó e aqui é um deles aqui ó, tá vendo ó mandei ó eles já me deram já um retorno aqui ó, tá vendo aqui ó já me deram aqui um, um, um feedback aqui ó tá vendo ó aí ele falou que ele fala bem aqui ó basta aguardar e entraremos em contato, tá bom? tem aqui ó, ele falando que a mensagem, tá bom? e me mandou aqui o um link, tá? eu posso até clicar nesse link aqui para ver se a gente vai conseguir alguma coisa mas, não, mas sempre cai naquela mesma aba, tá? Mas aqui, ali foi uma mensagem automática, tá bom, gente? Quando, quando uma pessoa vier falando mesmo com você, então vai ser mais interessante. Aí vai resolver seu problema, tá? Aqui, eu na minha conta aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu fechar esse robôzinho aqui. Essa parte aqui, ó. Que o correto seria aqui, ó. gente na minha conta, certo? Ó, olha só. Ó, vamos entrar aqui, ó. Vamos clicar aqui pra gente ver, Certo? fazer com você aqui na real íntegra, integra mesmo aqui ó certo ó? beleza vamos clicar aqui agora em entrar para ver se vai né para ver se vai né da forma que eles mandaram lá no link lá no e-mail ó carregando aqui tá e olha só só cai aqui essa parte tá vendo praticamente foi na mesma ela, né só fechar isso aqui que isso aqui esse robôzinho ok Ó, aí tem aqui tá vendo ó ó precisa falar com a gente tá bom gente todo esse trâmite aqui ó entrar em contato ó fala com a gente aí aquela parte lá tá vendo aqui ó ele pede para você poder fazer uma solicitação você poder preencher os dados certo como já já enviei duas já mudei duas né e já aqui então eu tô aqui aguardando né, vamos aguardar mais gente mesmo humanamente falar com, comigo né. Então, é, isso vai acontecer com você também. Então essa aqui foi a forma que eu encontrei para ajudar você, pra você também, tá, aplicar isso aqui. Porque eu sei que é chato esses problemas, tá, eu já gravei aulas aqui também né, é, eu já com o intuito de poder ajudar. Então esse vídeo aqui eu acho que foi bem assim cara, bem em cima tá, sem enrolação, sem acabar com papinho, que eu não gosto de ficar batendo papinho, eu gosto de poder ajudar certo, então para poder te ajudar muito aqui, tá bom, com meus conhecimentos e também, né, quando eu vou é, descobrir coisas aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal para ajudar, porque eu sei que tem muita gente que tem esse problema. aí tá? vai ajudar bastante aqui, tá com esse conteúdo, beleza? Então, galera, forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, fui.